e decidi congelar a matrícula durante um ano porque eu tive uma ideia que era de fazer um espetáculo que juntasse várias formas de arte e eu queria fazer imenso esse espetáculo e estava a ler imenso Fernando Pessoa e estava bem entusiasmado com a obra do Sam daqui Todos nós temos algo criador dentro de nós, criativo O que me aconteceu depois foi que eu percebi que eu não ia conseguir fazer um espetáculo gigante do dia para a noite e que ia ter que fazer e construir as coisas devagar. E, e que isso é um problema. Sinto que isso é um problema. Nós não entendermos os nossos direitos, os nossos deveres. Nós, a, a linguagem técnica ser inacessível é um problema. Estamos no meio de uma revolução digital. Estamos no meio de uma revolução cultural também. A forma como se consome música mudou. E a precariedade vem boia vezes por uma falta de cuidado de quem emprega, bailarinos, imagina, mas também de uma falta de quase amor próprio, porque é, é, é um bocado daquela, lá está, o, o artista muitas vezes está tipo, está habituado a sofrer, está habituado a, a não receber, ou está habituado a receber pouco, e o conceito de normal, é um conceito que, que é extremamente relativo, não é? Mas nós, nós apropriamos-nos do conceito de normalidade da mesma, mesma forma como há certas coisas que nós tomamos por garantidas e que tomámos por garantidas antes do Covid chegar, não é? As pessoas não veem o artista como uma como algo que tu podes fazer, fazer, fazer, até te tornares melhor e depois uh, aumentares o teu valor e construires uma carreira disso. E então as pessoas olham depois para os artistas como ou a Ralé ou os deuses. O surgimento de plataformas como os Patreons, o surgimento de plataformas como os próprios tweets, não é? Se tu continuares a pensar uh, não digitalmente para tentar resolver problemas digitais, tu não vais conseguir resolvê-los. <risos>